acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo bem dessa moça porque ela mora no meu barraco À beira de um regato e um bosque em flor De dia me lava roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Salve Elsa Soares! Olá, companheiros, tudo bem com vocês? Você sabe que ontem eu sonhei com você? Pois é, acredite e é verdade. Sou eu, a Ana Ribs, aquela, e hoje nós vamos falar sobre ela, a nossa musa Elsa Soares. Abre os caminhos para Elsa passar. Salve a mocidade! Essa nega tem poder, é luz que clareia, é samba que corre na veia. Elza Soares foi homenageada em 2020 pela escola Mocidade com esse refrão. Gente, é muito, é muito difícil falar de Elza Soares. Elza é um assunto forte, Elza mexe muito com a gente, Elza estremece, Elza tira a gente da zona de conforto, Elza nos faz pensar. Não é fácil falar de Elza Soares, mas a gente fala com muita alegria. Foram tantas conquistas, ao mesmo tempo tristezas. Foram injustiças e reconhecimentos, dois lados da mesma moeda, que a vida inteira Elza teve que enfrentar. E enfrentou, vou falar um pouquinho para vocês dessa nega, dessa nega que tem poder. Quem foi Elsa Soares? Em mais de 60 anos de carreira e 91 anos de idade, Elsa, desde o início, esteve várias vezes no topo de sucesso do Brasil e até do mundo. Dando voz a músicas como Se Acaso Você Chegasse em 1960, música que eu amo, eu cantava quando era criança. Aquarela Brasileira, 1974, entre outras. Em 1999, Elsa foi eleita pela rádio BBC de Londres como a voz do milênio do Brasil. A escolha teve origem no projeto The Millennium Concerts, da BBC, criado para comemorar a chegada do ano 2000. Além disso, Elsa Soares aparece na 16ª posição da lista das 100 maiores vozes da música brasileira, lista elaborada pela revista Rolling Stones Brasil. A Infância Elza Soares da Conceição nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, na favela Moça Bonita, no dia 23 de junho de 1930, onde hoje está situada a Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel, filha de um operário, Avelino Soares, e uma lavadeira, Rosária Maria da Conceição. Elza tinha uma família grande, com 10 irmãos. Pouco tempo depois, a família se mudou para um curtis em Água Santa, onde Elsa terminou de crescer. A menina começou a cantar com o pai, que tocava violão nas horas vagas, em casa, final de semana, e Elsa ali com ele cantando enquanto ele tocava violão. Infância pobre, porém feliz. Elsa brincava de pipa, peão, corria. Andava, brincava e brigava com os meninos na rua. Elsa, além de ajudar a mãe em vários trabalhos domésticos, carregava água para ter água em casa. A voz rouca de Elsa tem uma característica interessante que ela citou numa entrevista. Elsa disse que quando carregava a água, quando ela tirava aquele peso da cabeça, ela fazia que é onde desenvolveu essa, aquela, essa rouquidão característica da, da voz de Elsa. E o pai ficava muito bravo com ela, falava assim, Ei, menina, você está estragando a sua garganta. Ei, menina, você está prejudicando a sua garganta. Infelizmente, o pai da Elsa estava errado, né? Aos 12 anos de idade, o pai a obrigou a casar com Lourdes Antônio Soares. Segundo ela, citou numa entrevista também, ela era uma menina muito simpática, muito esperta e muito artística E aí o pai tinha essa preocupação de casá-la cedo Isso era um costume da época muito comum, infelizmente O primeiro casamento de Elsa Aos 13 anos, Elsa deu à luz ao seu primeiro filho E aos 15 anos de idade, Elsa já tinha perdido dois filhos Perdeu um filho recém-nascido e perdeu o segundo filho para a fome, infelizmente. Com o marido doente de tuberculose, Elsa começou a trabalhar na fábrica de sabão Veritas, no bairro Engenho de Dentro. Elsa trabalhou também no manicômio Instituto Municipal Nilce da Silveira. Quando o marido se recuperou da tuberculose, ele exigiu que Elza voltasse a ser dona de casa. Aos 18 anos, Elsa se casou no civil, adotando o nome Elsa Conceição Soares, que por fim veio a ser Elsa Soares, o nome artístico que ela usou até os dias de hoje. Aos 20 anos, Elsa viveu uma outra dor. Elsa teve a filha Dilma, de um ano de idade, sequestrada por um casal que tomava conta da criança. Elsa é, sofreu durante 30 anos procurando a filha angustiada e reencontrou a filha depois de adulta e quando ela conversou com a filha, a filha não sabia de nada mas Elsa, apesar do, do sofrimento, ela acabou perdoando o casal porque o casal criou a filha dela com muito carinho, com muito amor, criou muito bem e ela perdoou o casal Elsa ficou viúva aos 21 anos quando o marido contraiu outra tuberculose e não resistiu os filhos de Elsa. Elsa perdeu quatro de seus oito filhos, incluindo Garrinchinha, que a gente vai falar depois. Após a morte dos dois primeiros, Elsa deu à luz a João Carlos Gerson, Gilson, Dilma, Sara e, por, por último, Manuel Garrinchinha. Gilson faleceu aos 59 anos em 2015. Curiosidades sobre os filhos da Elsa, gente. Ela teve oito filhos, todos os filhos da Elza foram de parto normal e nasceram no Rio de Janeiro. A carreira de Elsa. Em 1953, Elsa teve o primeiro contato com meios de comunicação ao participar de um programa chamado Calouros em Desfile, apresentado pelo Ari Barroso. Ela, ela não tinha roupa para participar desse programa, era um programa de Calouros, um programa de auditório, e, e Elsa improvisou, ela falou muito, essa história é muito conhecida, ela falou muito em entrevista, que ela colocou vários alfinetes e colocou uma sandália que ela conseguiu e, e ajeitou o cabelo e foi participar do show de calouros. E tinha um gongo e tinha um rapazinho que tocava o gongo que veio a ser amigo dela depois. Bem, quando Elsa chegou para se apresentar, quando ela, se é, quando ela foi para o palco... A plateia começou a rir, rir dela. E o seu Ari, o Ari Barroso, para fazer uma piadinha, para fazer uma graça, perguntou para Elsa, De que planeta você veio, menina? Elsa respondeu para ele, Do mesmo planeta que o senhor, seu Ari, do planeta Fome. Quando Elsa respondeu isso, toda a plateia parou de rir e ficou quietinha para ouvir ela cantar. E Elsa foi vencedora. Claro que ela foi vencedora. O contato de Elsa com a gravadora Odeon. O convite veio uma noite quando Elsa cantava em um bar e nessa mesma noite, conheceu Silvinha Telles, Menescal Lúcio Alves, Luiz de Oliveira, que foi produtor da Carmen Miranda. Depois de ouvir Elsa cantar, eles formalizaram um convite para Elsa comparecer no dia seguinte à gravadora Odeon. Foi na gravadora, teve dificuldades, não foi permitido a ela que ela subisse, ela falou isso em entrevista, e aí depois de enfrentar essas dificuldades, ela conseguiu entrar na gravadora, inclusive sem fazer teste, gente. Gravou seu primeiro disco em 1960, Garrincha. Em 1962, Elsa conheceu Garrincha durante um treino do Botafogo, faltando alguns poucos meses, para a Copa do Mundo no Chile. O casal começou a namorar com Garrincha, ainda casado, e aí Elsa falou com Garrincha. E deu um ultimato para ele, disse, olha, ou você fica comigo ou você continua com a sua esposa. E aí o Garrincha, depois de alguns dias, apareceu dizendo para ela que, que havia se separado da esposa e aí eles decidir, eles, eles ficaram juntos, começaram a namorar de verdade. Namoraram durante quatro anos e decidiram morar juntos. Observação, gente. Nesses quatro anos que eles namoraram, eles foram muito discretos e, e eles conseguiram impedir que a mídia soubesse que eles namoravam. Os ataques. Elza e Garrincha foram viver juntos. Quando foram viver juntos, começaram a ser assediados pela imprensa e começaram a ser atacados e agredidos pelos cidadãos de bem conservadores da época. Elsa era acusada de ter destruído a vida de um grande jogador. Era assim que a sociedade via, a culpa era de Elsa. Uma multidão chegou a impedir Elsa de cantar na mangueira. Elsa teve que sair disfarçada para não ser agredida pela multidão. Ela não cantou e saiu disfarçada. Depois disso, Elsa e Garrincha foram convidados por um amigo do, Bo do Botafogo, um goleiro, a passar um tempo na chácara, no sítio dele. E Elsa e Garrincha foram. E um dia, Elsa ouviu uns tiros fora do, do sítio e como ela estava muito assustada, muito assustada, ela correu e ficou muito assustada. Ela perdeu um bebê que ela nem sabia que ela estava esperando, era um bebê do Garrincha. E aí eles foram viver numa nova casa na Ilha do Governador. Eles sofreram ataques, é, apedrejamento na casa e receberam também uma visita do DOPS, que inclusive matou o passarinho de estimação da família. Enfim, foram muitos inúmeros ataques a Elsa e Elsa sempre firme e forte. Elsa e Garrincha, principalmente Elsa, foram muito perseguidos é, na época, pela população que era conservadora e que tinha aquele moralismo, né, que a gente sabe, e também pelo regime, pelo regime político na época, que era a ditadura militar. E aí, depois desse, desses acontecimentos todos e de todos esses sustos, o casal decidiu passar uns tempos em Roma, mas não porque queriam, foram por falta de opção para se sentirem mais seguros. A gravidez de Elza... Após a morte da ex-esposa de Garrincha, Elsa decide adotar as seis meninas de Garrincha e levar para sua casa em São Paulo, junto com todos os seus filhos, eles juntaram todos os filhos. E um dia, Elsa foi fazer um show no Rio de Janeiro, se sentiu mal e descobriu que estava grávida. E em julho de 1976, vem ao mundo Manuel Francisco dos Santos Júnior Garrinchinha a morte de Garrincha. Em 1983, Garrincha morreu, infelizmente, de cirrose hepática. Mesmo separada, Elsa sofreu muito a morte dele, porque ela não tinha como explicar a ausência do pai para o filho ainda pequeno. A morte do filho. No dia 11 de janeiro de 86, Elsa passou por outra grande perda. Seu filho Garrinchinha morreu aos 9 anos de idade. Ele e alguns amigos voltavam de Magé para o Rio de Janeiro, depois de terem visitado a família de Garrincha, que fazia questão de manter contato com o um menino. O carro derrapou na estrada e caiu de uma ponte dentro de um rio. O corpo da criança só foi encontrado no dia seguinte. Elsa enfrentou um longo período de depressão tentou dar cabo da própria vida, mas forte como era, aos poucos foi focando no seu trabalho e voltou a viajar o mundo. A Militância de Elsa. Elsa Soares, desde a origem humilde, teve sua compreensão e evolução política que veio crescendo evoluindo com o passar da vida e amadurecimento da sua obra. Seu apogeu se deu no disco Mulher do Fim do Mundo de 2015. Sua apresentação no Rock in Rio de 2019 deu visibilidade a essa renovada Elza com sua apresentação em tom político. Ela conectava os seus dois extremos entre o seu mundo de mulher negra e pobre, vinda de favela, e aquele mundo branco intelectualizado, colonizado das mídias tradicionais, até hoje. Isso se tornou muito claro em letras como as de A Mulher do Fim do Mundo, Maria da Vila Matilde, Benedita e a retomada da canção A Carne. E na sua apresentação no palco do Rock in Rio, bradou. Chega de perseguir os negros. Chega de perseguir os pobres. Mulher preta, coragem pra frente. Mulheres, coragem pra frente. E no álbum Planeta Fome de 2019, deu voz à composição de Gonzaguinha, onde cantou. Memória de um tempo em que lutar por seu direito é um defeito que mata. Mas mesmo no início da sua carreira, não abandonou companheiros da sua classe social e artística. Quase perdeu o contrato na gravadora Odeon, quando insistiu que queria que um sambista amigo e puxador de escola de samba, Roberto Ribeiro, aparecesse na capa do disco que ela estava gravando. E também no caso de Wilson das Neves em situação semelhante. Na verdade, esses fatos acabaram culminando na saída de Elza da gravadora. Elza teve uma vida marcada pelo racismo, violência de classe, violência do Estado, preconceitos e foi cada vez mais se aproximando dos oprimidos. Sempre firme e guerreira. A morte de Elsa. Elsa nos representou maravilhosamente sempre no Brasil e em vários países do mundo. Por ser negra, por ser pobre e filha de operário, como é a maioria da população brasileira. Representou com seu talento e sua voz a todos nós e partiu em paz, como sempre pediu, cantando até o fim. Elsa partiu serena, linda e tranquila em seu lar aconchegada por seus entes queridos elsa sempre será uma estrela a nossa estrela e seu brilho durará para sempre estará sempre em nossa lembrança em nossos corações descanse em paz elsa soares e obrigada por tudo que você fez pelo povo brasileiro tão sofrido e tão forte e tão guerreiro quanto você Gente, muito obrigada a você que esteve comigo até aqui, até o final dessa linda história. Eu te peço que continue me acompanhando nessa saga. Por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. É isso aí, é nós, estamos juntos no que tem. Muito obrigada, tchau! Digia me lava, bo... Digia me... Diji me beija boca de noite <risos> <risos> <risos> Diji ela